Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou fazer uma faixa turbante, que é esta que eu tenho na minha cabeça. Eu já tenho um vídeo, mas pediram para fazer outro e eu espero que este seja mais esclarecedor. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto. E se não está inscrito, eu convido para inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar quando eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos vídeos com tutoriais. Vamos ver a Para a fácil. faixa turbante, vão precisar de dois tecidos iguais, com a medida de 50 por 18. 50 por 18. Mais uma tira, que é para o elástico, com a medida de 20 por 8 de altura. O elástico são 12 centímetros por 2 de altura. Eu vou deixar ficar as medidas por baixo deste vídeo. Também alfinete, bebê, tesoura, máquina de costura e ferro de engomar. Os tecidos vão dobrar direito com direito. Este também direito com direito. Também direito com direito. Pequena de costura e vou costurar aqui em cima, aqui e aqui também, neste rematando início e fim. Já estão os três cocidos e agora eu vou virar para o direito. Também vou virar, este aqui com o alfinete bebé, vou espetar aqui uma pontinha fecho e meto para dentro e agora puxo o alfinete e eu tecido. Alfinete. Esta costurinha no meio nas três tiras. Esta também e esta aqui também. Vou passar a ferro as três e já volto. Já passei as três a ferro com a costura no meio. Estas duas grandes vou reservar e agora vou colocar o elástico dentro da tira desta. E para isso coloco o alfinete no elástico, vou enfiar dentro da tira. Aqui nesta pontinha, vou colocar agora aqui o elástico e o tecido. Mesmo aqui na pontinha, vou fazer aqui uma costura reforçada. Já está costurado. Vou puxar agora o alfinete bebé. Tirar o alfinete aqui o elástico junto ao tecido, não esquecendo de a costura fica no meio, franzo as pregas todas para baixo para não incomodar e agora eu vou fazer também aqui uma costura reta reforçada. Ficando assim as pregas continuam no meio, uma tira com a costura virada para cima vou dobrar meio, costura com costura. Acertar aqui as duas pontinhas e a tira do elástico, vou colocá-la aqui no meio, ficando esta costura virada para cima, as duas costuras aqui também no meio. E vou tentar centralizar esta costura com esta aqui, sim no meio. E agora vou colocar uma lateral para o meio e a outra lateral também para o meio e vou fazer aqui uma costura reforçada. Ficando assim, a costura, vou abrir e puxar. Esta fica assim. Esta tira, vou enfiá-la aqui. E vou colocar costura com costura. E dobrá-la meio, acertando aqui as pontinhas. Está assim. E vou colocá-la aqui. Aqui no meio. Aqui a costura para cima. E as duas costuras no meio. Agora uma lateral para o meio. E a outra lateral também para o meio. Vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reforçada. Já está cozido. Agora vou abrir e puxar. E já temos aqui a faixa turbante. Prontinha, é só arranjar, as preguinhas agora é distribuir e está pronta, fica assim. Espero que este vídeo já tenha sido mais esclarecedor que o outro.